Hífen chega na recepção para sua entrevista de emprego. Mais e vírgula estão nervosos. Menos sai da sala aos prantos, dizendo com voz chorosa. Ele é um homem terrível! É rígido demais! Impossível alguém de passar! Todos os presentes ficam mais nervosos e com medo de tal um homem terrível. Ifen é o próximo. Ao entrar, vê um homem careca de terno lhe encarar sério. Ele se apresenta. Me chamo Geraldo Joaquim dos Santos, sou CEO da New Orthodox and Grant. Então, senhor hífen, como já deve saber, sou muito rigoroso. Naturalmente, os pré-requisitos para a vaga não são poucos. Ok, acredito que eu sou a mais qualificada para a vaga. Gostei da sua autoconfiança. Estes são os pré-requisitos. Geraldo lhe entregou um papel com uma lista enorme. Nela dizia, pré-requisitos para a vaga. Usar itens segunda palavra começar com a letra H, como em super-homem e pré-história, depois do prefixo ex- como em ex-jogador. Após o prefixo vice, como em vice-presidente. Quando houver o prefixo além, como em além-mar. Se tiver o prefixo bem, como em bem-vindo ou bem-humorado. Após o prefixo recém, como em recém-nascido. Após o prefixo pós, como em pós-graduação. Se houver prefixo pré, como em pré-escola. Quando tiver o prefixo sem, como em sem -ter. terminar com a mesma vogal que a próxima palavra. Se terminar com a mesma consoante que a segunda palavra, deve-se usar o hífen. Não usar o hífen em si. Se a vogal que encerra o prefixo é diferente da que inicia a próxima palavra, se a consoante que encerra o prefixo é diferente da que inicia a próxima palavra, se tiver uma consoante mais uma vogal, se o prefixo terminar em vogal e a próxima palavra começar com R ou S, exceto é. os prefixos circum e pan, que possuem hífen quando a palavra seguinte começa com uma vogal ou as letras H, M e E. Dentro das exceções, algumas palavras fazem parte daquilo que os gramáticos chamam de noção de composição, enquanto outras não é. fazem. Existem regras especiais bem específicas e de uso raro, mas não se preocupe tanto com isso. Portanto, tente se ater ao que te apresentamos sobre o hífen. Sorriu animado com a lista em mãos, pois tinha todos aqueles Requisitos em seu currículo. Geraldo então disse: Parabéns, senhor Ifen, o emprego é seu. Ifen saiu da sala pulando de alegria e gritando para todos que pudessem lhe ouvir: Eu tenho um emprego! Eu consegui! Eu fui empregado!